Salve, salve rapaziada, aqui é o Sr. Arttia trazendo mais um vídeo pro canal, Ou seja, tudo bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Cara, hoje eu vim trazer um servidor para vocês, Dead Tank Pirata da versão 10.9, servidor promete que vou mostrar até para vocês aqui algumas coisas aqui no Hall da Fama. Lembrando bem, se você for novo aqui no canal, se inscreve, beleza? Deixa o like, ativa o sininho de notificação. Um tal de Jeff, pra você vê, vamos <risos> isso aqui, avantajada. Ai, que delícia! Pegado, né? E o resto é esse. O YouTube me corta aqui, tá ligado meu parceiro? você então, entrar aqui, o que você vai fazer? Vou deixar o link na descrição, você vai esperar 5 segundos. Para poder entrar aqui no servidor Então no servidor, o que você vai fazer? Vai vir aqui, ó, evento Vai olhar todos os eventos que tem aqui, ó Que é bem capaz de... Vamos ver se não tem evento troca Ó, evento de 2021 evento De abertura Vai vir aqui pegar esses eventos Novo servidor Evento bônus Evento de volta Evento... miyaga Vai estar tá tudo aqui, ó para vocês verem Se esse vídeo tiver muito like, eu trago evolução Show. Quando você entrar, você vai ganhar esse pacote aqui, ó Vamos ver aqui, nesse pacote aqui. Bem, basicamente nada, né? Mas beleza, né, mano? Ó, tem algumas pessoas jogando. tem muito aqui. Ó, começando o salão da Arena. É porque tá muito cedo, né, galera? <risos> salão da Arena, né? É muito cedo e a galera não entra, é bem raro. Tem uma quantidade boa de gente jogando. Tem umas armas muito diferenciadas. Ó, se vocês quiserem vídeo aqui, é com vocês, galera Vou estar deixando o link na descrição pra vocês Entrar, jogar Ver aqui se vem alguma arminha pra mim, diferenciada Vou recover tudo Não foi tudo não Aqui tem aquele negócio de e-mail, né Que é o que dá mais raiva Beleza é isso. Vai ter esses dois aqui Mano Agora, vem essa arminha aqui, ó Muscularzinho e tal Tem um negócio aqui, ó e esse terno aqui, olha o terno, galera Doeira, mano, na moral Vários itens diferentes Se vocês quiserem vídeo, é com vocês, galera Eu tô aqui só para mostrar o detalhe. Tank Se vocês quiserem vídeo, vocês deixam o like comenta, Tietchan traz vídeo Eu posso entrar em contato aqui com o pessoal para vocês me fornecem Que é meus itens, pra poder gravar a evolução, né, mano Aí fica melhor para todo mundo Fechou? ah tem alguns eventos aqui pra pegar então que tem missão pra recolher pra quem não sabia desse servidor mano deixa o like aí ó Clica no link aí ó já entra deixar o link curtado se você pegar o motivo já quem é inscrito no canal não precisa falar muito mas se não for assiste os outros vídeos que você vai entender quem um o link mas tem muita gente jogando se você quiser entrar deixa o link aí na descrição tem como você baixar o um voucher, tem como você entrar no Discord Várias coisas, fechou? Beleza, né? E se você já tava jogando nesse servidor aqui Dá um salve aqui no Tietchan, fechou, meu parceiro? Vê quantos cupom que vai dar pro batalha E é isso, né, mano? Galera, ah, queria falar um negócio com vocês. Então, rapaziada, eu queria mostrar o um negócio aqui pra vocês. Vamos aplicar os vídeos aqui, ó. Isso aqui é tudo um Dragon Tank, tá, então? ó. Um X1, um novo Walsh, nova ponta. Vamos ganhar, galera, ó. Tem ver, tá difícil trazer vídeo aqui, que é essa quantidade de visualizações, mano, ó. Eu tô tentando gravar de Tank, mas se eu desanimar, mano, já era, não tem como mais. Talvez, que eu peço pra você virar membro aqui do canal. Então, tá live que a gente já tá comentando, né? Para virar membro. Mas galera, eu pensei que veio pra aumentar a qualidade, comprar um microfone melhor, um computadorzinho melhor, pra poder fazer é, jogos, né? Não é que DDT que eu desisti dele, DDT, poder trazer outro tipo de conteúdo aqui. Já peguei um daqui e já tá me chumbando, pra vocês terem noção. Por que não vai dar um delayzinho aqui? E, observar aqui, DDT que é bem mais vizinho. É isso, meu amigo. Quem andou do Tietchan? Vamos ver se é o Pro mesmo. Eita! Ah! Quantos cupom? 10k de cupom, 10, é, 100k de moeda de ouro. Interessante, galera. Então é 20k por vitória e 10k por derrota. Então tá deixando aí na descrição. Entra aí e vem jogar, mano. É um DDTEC novo, na versão atualizada, pra vocês terem noção. Você vai entrar, meu parceiro. Ó, bom, vamos pegar, ó, pega muita gente no PVP. Pra vocês terem noção, não esperei nada, mano. E eu gosto de trazer novos servidores, porque é, é onde que dá mais view aqui pro meu canal. Ó, oh, não tô vendo que tinha isso aqui não. Desgraça aqui, galera. Porque sem, sem incentivo pra matar esse cara. Deixa eu ver a já. Meu vizinho. Ah tá. Revolução, isso aí. Evolução, 3, mais 12, mais 12, mais 10. Nossa Senhora só tiro de qualidade tchê, tchê, Z, tá com É não é bandido meu papai Agora esse aqui é tiro ó Eu tô no faroeste Mirou atirou matou Eita papai você tá doido Tiro de qualidade Mesmo como aqui. Esse tiro foi aquele Foi incrível Não meu filho Não faça vergonha não Faz esse favor pra mim Tô na jogabilidade Calma. Na sagacidade Pra poder matar vocês Você tá aí fazendo essa, essa Proeza meu filho ah, só porque eu tirei 5 cinco de força. Mas se pega também. Que hum. falei é nada, papai. Que falei nada. Tá enrolado pra jogar, fiote? Ah, mata aí meu filho Nossa senhora Que bandido mano Ah não meu filho Depois dessa aqui Infelizmente Deixa eu te matar Faz favor Ficar vivo pra quê? Tu então me fala Pra que você quer essa vida? Não consegue nem matar Vai ser é a certa, Pelo menos é essa né Que bandido, mano. Mas que bandido. Vai ser é só que eu sou bandido, né? Nossa, velho. Eu fui bandido também. Podia ter mandado o cinco certinho. Eu acho que eu tinha pegado ele bilhão, hein, meu parceiro? Hum. Mas tchau, tchau. Obrigado, bote sempre. Vamos um ver quantos cupons eu ganhei aqui por vitória. Recebeu 20k, como eu disse, galera. servidor da 20k de cupons por vitória, 10k por derrota. Porque 10.9, não vi nenhum meg até agora. Muita gente jogando, faz fácil de encontrar no PVP as pessoas. Evolução, não sei o que posso trazer aqui pra vocês. Eu só vou esperar a quantidade de likes aí que eu pedi. Pra eu poder trazer evolução, trazer as coisas. Ou pedir variado, né? Então, é isso, né, mano? Se vocês curtiram, espero que vocês deixem o like de vocês aí, né? Entrei no servidor, tá bem legalzinho. Tem um emulche aí, o servidor tá bem organizado. O servidor da versão 10.9, muito top. Fechou? a sociedade aqui, ó. Várias, várias pessoas jogando, ó. E mano, vou deixar o link contado Tipo assim, como que eu falo eu não recebo nada pra ficar divulgando os servidores Então, dá uma moral aí, já entra aí no servidor Pelo link que eu vou deixando na descrição É isso galera, vamos junto quanto ver quantos minutinhos de vídeo Porque eu quero deixar 10 é, minutinhos O Youtube é desse jeito mano Deixa 10 minutinhos de vídeo Que ajuda Passou, deixou deixo, sim. Nunca mais nem assiste. Foi isso, né? Que fez o baú. Show. É. Comenta aí se você tem conta aqui pra mim saber. É isso aí, né galera? Se você for novo aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação. E também não se esquece, se tiver condição, vira um membro aí pra poder ajudar na qualidade do canal e também no desenvolvimento, né? Tamo junto, no próximo vídeo. Um abraço do